Fala galera que é acompanha meu Garage, tudo bem? Olha só onde é que a gente está hoje, aqui na Drone Show, na estande da Black Bee. Foram parceiros da gente lá há 3, 4 anos atrás, visitaram a nossa loja em Fortaleza. Daí a gente passou a trocar figurinhas e hoje a gente se encontrou aqui novamente nesse estande super bacana. Eu estou aqui com o Luiz, né? O Luiz vai falar para vocês um pouco sobre o que é a Black Bee e sobre os trabalhos que vão fazer futuramente. Né? É, os trabalhos que vocês vão prospectar no futuro, né? de uma forma bem clean, para que todo mundo de casa possa entender. Yuri, então, a BlackBee é a primeira equipe acadêmica de drones autônomos da América Latina. O nosso foco maior durante o ano é uma competição internacional chamada IMAV, e essa competição, todos os anos, ela nos entrega um regulamento, e esse regulamento vai propor um, uma missão que o drone tem que completar de forma autônoma. Por exemplo, o é, último evento que a gente participou, ele é, ocorreu no México. Por alguns problemas da pandemia, ele acabou não correndo fisicamente, mas o nosso projeto foi feito da mesma forma. Ele iria simular uma situação onde o drone entraria de forma autônoma dentro de uma casa que tinha passado por um terremoto e dentro de um ambiente com fumaça, um ambiente fechado, o drone teria que localizar é, alguns corpos emitindo calor. Esse ano, na Holanda, a, o foco principal da competição vai ser o delivery, em ambiente aberto, então o Dorny vai ter que fazer uma entrega de pacotes, usando o mapeamento da área, localização de algumas QR codes e, de fato, a entrega. Também vamos ter uma etapa indoor, e essa etapa vai ser numa estufa de tomate é, real mesmo, aonde tem pesquisa e o drone vai andar de forma autônoma dentro dos corredores, vai fazer o imaginamento o dessa plantação e também vai conseguir emitir um mapa de calor e um mapa da concentração de CO2 dentro desse ambiente, tudo de forma autônoma. Bom, pessoal, daí como vocês podem ver, a gente tem aqui os drones montados com impressora 3D, né, cortado na CNC, então os, que os meninos estão usando aqui a Pixhawk, né? Tem uma arena super bacana lá na frente, que essa arena estão fazendo lá exemplos de voos e tudo mais. Então, se vocês querem saber mais da Black B, recomendo uma galera nova, né? Estudante de universidade e também profissionais, né? Já tem profissional no mercado que saiu da Black B, né? E hoje está trabalhando no mercado de drone voltado para esse segmento. E o pessoal está se garantindo, mandando ver na, no mercado de drone, né? Sim, é, esses nossos drones aqui são alguns modelos mais, anti mais antigos e mais novos que a gente utiliza. Atualmente toda a parte é, da mecânica é feita em impressão 3D, PLA ou ABS. E o resto do é center plate laminado em fibra de carbono. E... Realmente, atualmente, a VFB, ela é formada apenas por estudantes de graduação, mas é um passo muito importante para inserir esses estudantes no mercado de trabalho, que é dessa forma que a gente acaba tendo um contato muito legal com as empresas e até mesmo é, preparando esse pessoal para, de fato, estar tá atuando nessa área que está ganhando um mercado muito grande no Brasil atualmente. Vou fazer uma pergunta aqui, Luiz. A Drone Garage, hoje, a gente é especialista no segmento de inspeção, né? inspeção para o segmento energético. É, geradores, plantas fotovoltaicas, linha de transmissão E aí existe a possibilidade da gente futuramente fazer um enlace Estreitar os laços com a BlackBee Ou até mesmo não só a Drone Garage, mas outras empresas é, Que estejam aqui na feira Ou que estejam querendo investir na BlackBee Ela pode adentrar, ela pode estreitar esse laço com vocês? Sim, sim, com certeza A BlackBee é aberta a fornecer consultoria de projetos e inclusive é um ponto muito interessante dentro da nossa equipe, esse real contato com o mercado. E sim, com certeza. Estamos abertos para poder participar desse projeto em conjunto. Beleza, perfeito Be então. Valeu Luiz. Obrigado. Pessoal, segue lá, Blackbee e Drone de Garagem. Abraço!